Nós vamos virar junto com o Jato. É melhor fora. Nada não sobre o som, né? Estamos aí todo dia, gravando, as mesmas coisas, mesma câmera, mesmo reclamar. Yeah. Agonias do próximo dia, dores imperceptíveis. Já é madrugada e eu ainda tô caçando alguma coisa para eu fazer. São agonias do próximo dia dores imperceptíveis. Às vezes acho muito, acho pouco, acho tudo Eu acho nada, eu acho justo Às vezes acho muito, acho pouco, acho tudo Eu acho nada, eu acho justo É que são torres de concreto e um cinza sem fim Os hieróglifos ilegíveis, a odisseia daqui Eu pensei que poderia até um dia fugir Mas a palavra amordaçada corta a garganta um fio Cheio de fumaça, eu me sinto vazio. Eu já quis muito, hoje penso em pra que botar um filho nesse mundo sujo, tão seco e frio. Fico com dó de mais um ser obrigado a passar por isso e não tem preço. Que pague a liberdade, infelizmente não conheço na minha idade. Eu já passei pelo inferno e pro capeta contém novidade. Me disse aqui esquenta e lá de cima arde. Eu já passei pelo inferno e pro capeta contém novidade. Me disse aqui esquenta e lá de cima arde. Arde. Arde. arde.